Apenas um teste dentro do box. E este... Essa é a configuração do computador, tal qual retirado da caixa. Uma versão virtual. Saindo do Windows... desligando o sistema.